Olá amiguinhos, para quem não me conhece, eu sou o Mico e hoje nós vamos falar sobre retenção de público. Então sejam bem-vindos ao projeto Como Ser Youtuber. Bem amiguinhos, nós já fizemos um vídeo aqui no canal, onde nós falamos sobre como tratar os seus fãs, os seus inscritos e seguidores. Mas, além da interação, existem muitas outras formas de você influenciar ou incentivar a sua audiência a continuar assistindo. Mas primeiro eu vou explicar para vocês por que é importante a retenção de público. Antigamente quando você fazia uma busca no buscador do YouTube, os primeiros resultados seriam aqueles que tinham mais visualizações. Hoje isso mudou, o YouTube hoje trabalha com retenção de público. Então hoje quando você faz uma busca no YouTube, o resultado que aparece são daqueles vídeos que têm o maior engajamento das pessoas. No caso, quanto mais tempo a audiência continuar assistindo aos seus vídeos, melhor é os seus resultados no YouTube. Por isso, que é importante, amiguinhos, que vocês sempre incentivem ao seu público a continuar assistindo aos seus vídeos. Então, vamos falar sobre algumas técnicas que podem ser utilizadas para você incentivar o seu público a continuar assistindo aos seus vídeos. Além de interagir com seu público, que é uma ótima forma para você incentivar a continuar assistindo, também é importante que você cite sobre outros vídeos que você já fez no canal. Isso traz uma curiosidade ou interesse das pessoas para assistir o conteúdo que você está oferecendo. Então é importante você sempre colocar o link do vídeo que você está citando, ou na descrição do vídeo, ou através de anotações, cards e etc. Então vamos começar falando sobre Call to Act, ou chamada para uma ação. Isso acontece quando eu convido vocês para clicarem no link do vídeo que está aparecendo. Clique aqui para você ver este vídeo lindo e maravilhoso. Ou então eu pego e convido vocês a se inscreverem no meu canal. Clique aqui para se inscrever no meu canal. Através dessa chamada para ação, eu coloco uma anotação em cima do quadro no qual eu estou mostrando. Neste quadro possui o um link no qual, se você clicar, você vai ir direto para o vídeo no qual eu estou me referindo. Ou direto se inscrever no meu canal. É importante que você sempre faça uma chamada no final dos seus vídeos ou então quando você citar algum outro vídeo que você já fez. Agora eu vou passar um segredinho para vocês na hora de botar o link na anotação. Sempre quando você for botar o link da sua anotação, você vai lá numa playlist sua do seu canal, entra nessa playlist e pega o link do vídeo já dentro da playlist. Assim, quando a pessoa clicar no link da sua anotação, ela vai ser direcionada para uma playlist, ou seja, vai aparecer não só o vídeo no qual ela clicou para ver, mas também embaixo outros vídeos que de repente ela possa continuar assistindo. E quando você faz a chamada para se inscreverem no seu canal, é importante que na hora que você for colocar o link na anotação, você coloque a URL do seu canal com o final que está aparecendo aqui embaixo. Coloque isso que está aparecendo aqui embaixo, no final da URL do seu canal. Isso vai fazer a pessoa ir direto para uma página especial para ela se inscrever no seu canal. Outra dica que eu dou é você colocar em algum cantinho da tela do seu vídeo a anotação com o link do seu último vídeo. Isso te ajuda caso a pessoa chegue até o seu vídeo e não tenha mais nenhum outro vídeo seu sendo recomendado pelo YouTube. Mas é importante lembrá-los que as anotações elas não aparecem nos smartphones, celulares, etc. Então, para resolver este problema da anotação não aparecer, tem os cards. Os cards eles aparecem em praticamente todos os dispositivos, se trata de um ícone que aparece aqui no cantinho e ele serve para sugerir algum vídeo, você deve utilizar os cards assim como as anotações, a diferença é que ele fica encolhidinho ali quietinho e de repente ele aparece com uma faixa sugerindo algum vídeo, como o exemplo de agora então sempre que você citar algum vídeo seu ou então fazer uma chamada além das anotações é importante você também colocar um card nos cards você pode sugerir vídeos canais e playlists por isso é importante sim você criar várias playlists para o seu canal pois as playlists também te ajudam a ser encontrado e também é importante que você incentive ao seu público a colocar os seus vídeos, a fazer uma playlist só do seu canal. Isso é o que nós chamávamos antigamente aqui no YouTube de favoritar, adicionar os favoritos. Então eu gostaria de convidar agora você que está assistindo esse vídeo a fazer uma playlist sobre os meus vídeos aqui do meu canal. Escolha todos os vídeos que você mais gostou de assistir aqui no meu canal e faça a sua playlist com o nome Mico TV ou como você quiser. Assim, além de você estar me ajudando, você vai ter os meus vídeos aí já à sua disposição, mais fácil de encontrar. Bom, amiguinhos, esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado das dicas que eu dei. Se você gostou desse vídeo, é claro, deixe o seu joinha, assim você estará me ajudando. Se você é novo por aqui, inscreva-se no meu canal. Assim você não perderá mais nenhum vídeo novo. Você também pode me seguir nas minhas redes sociais que estão aparecendo aqui do lado. E se você tem alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que ao final do projeto eu estarei fazendo um vídeo respondendo todas as suas perguntas. E não esqueça, é claro, de compartilhar este vídeo com seus amigos que querem ser youtubers. Então é isso aí, amiguinhos. Até o próximo vídeo. Falou!